Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Quem tá falando com vocês é o Z Fortes. Sim, Z Fortes aqui falando com vocês. Estamos aqui no Fortnite pra mais um vídeo de finalização da temporada 3 do capítulo 3. Essa temporada que parece que nunca queria acabar, então falta menos de dois dias aí pra nova temporada. Nova temporada 4 do capítulo 3. eu não tô sozinho aqui, tô no Midas Verse, né? Tô com o Kuro. Fala aí, Kuro. Salve, pessoal, é É isso aí. É isso aí. É, o cara dos mapas lá, o cara que, que faz mapa pro Fortnite. Sem nem fazer mapa, eu escravizo, sim. Então, galera, eu tô aqui pra fazer um videozinho legal. com. Eu espero que vocês não gostem desse vídeo, mas se vocês gostarem, não esquece de dro dropar o like aí, tá? Pelo amor de Deus. Se inscreve aqui no canal, no... é, deixa o like, tá? pelo amor de Deus. Se você sair desse vídeo, sair desse vídeo e não ter deixado seu like, cara, pode ter certeza... Que os 2k de V-Buck eu, eu vou fazer uma oração braba aqui no Natal Quem tiver vendo esse vídeo, deixar o like e se inscrever Vai ganhar 2k de V-Buck Do Papai Noel É isso aí Vamos sair, Kuro qual, qual é o, a, a nossa querida meta de likes aqui nesse vídeo? Hmm, normalmente, cara, eu falo pro pessoal É, não tem como dar dislike, né Teve uma época aí que tava dando pra dar dislike mas a meta pra mim é zero. Então quem dá like é, é mito. Pô, 10 likes. Meta de like aqui. Vamos descansar aqui na barraca, porque nós é baiano. Quem me conhece sabe que eu sou baiano, eu sou preguiçoso. Mentira. Não. <risos> sou preguiçoso, não, gente. Eu trabalho pra caramba. Não tenho mais um segundo. Fundo zerpezinho que é tome. Receba Ah, eu gosto dela... Eu, eu gosto dela desde o dia que ela entrou, então... Ah, o Rifle Marcelo, gente! Que legal! É, coisa boa! Rifle Marcelo, azul! Olha que coisa boa! Aí foi culpa do TC aí. Beijo na bunda, meu querido Exatamente, ok? É isso aí, participação aqui do Bolsonaro Pode 22 pra presidente. Nossa, tem. Olha o cabeçudo aqui no lobby. E... O calvo. Ai, ai. O verme insolente tá aqui. Pega o calvo, pega o calvo. É o calvo. Vamos, vamos cair aqui, ó. Vamos cair aqui, ó. Aqui tem dois.. dois baús. É, dois baús. Ah, você não vai deixar eu montar em você? Então morre. Que é isso, meu filho, calma. Java Lovis. Quem disse que a gente vai cair na. Ah, a gente não caiu na toa do seu momento, então vai dar bom. Ai! Ah, ele morreu? Ô, morreu? Oh, louco, olha é o curo carregando nós aqui. Ó, oh, eu... Eu, tô, eu tô na mira. Eu tô na mira. Agora o Darth Vender tá trabalhando com o meu lobo. Vou o meu lobo. E... Oh. Missão concluída. Dart Vender morrido. Sei que a probabilidade dá ruim. Muito grande. Ó, oh, o Cameraman é Não, ele tá. Aqui. É exatamente, oh, exatamente oh. meu querido. Talvez, né? Ó, é, é, pegar, é, pegar o miranha aqui, hein? Pegar o miranha. Saudade. Saudade Bom, o hype é para essa temporada que vai começar agora, praticamente em menos de dois dias, pelo menos. Eu tô hypado. Eu não costumo estar tá no hype, mas eu tô hypado, cara. Espero que seja uma coisa legal. Eu tô curioso pra saber o que a Epic vai colocar de arma, já que vai ter uma Spider na... Talvez, né? No posso te batalha. Será? Que, de de Será que eles vão colocar o Homem-Aranha só que rosa? Ah, uma boa é. Também estão os arquivos, coisa do... Não sei não hein. Mas se vier a rosinha eu vou usar. Rapaz, eu acho que acho que a gente vai, vai fazer nosso retorno hein. Opa Quero? Derrubado Sai daqui lobo Agora ele vai matar você Eita Uma kill de cada aqui, tá tudo ok Exatamente tem, o shooting, Nossa. Tem, o aqui. tem os carambola aqui, velho. É sério? Uhum. Vitória Vitória Vitória, Vitória Roela? Será? Eita! Eita! Lá, lá, lá, lá. Nessa direção, velho. É, é a bruxa? 35 na cabeça. Ah, o cara pegou nuvem. Oh, o cara quebrou com nuvem, velho. Momento exato antes da merda acontecer. Ai, nossa, ele tava em cima, velho! Que isso? Ah, não! Olha! O cara é foda, patroa! Eita, ei, ei, ei! É, não, ele facilmente pode Meu Deus! <risos> oh. Oh! <risos> tá bom demais para ser verdade. Ó, gente, quase foi essa, hein? Quase foi. Segunda colocação já é uma vitória. Pelo amor de Deus, hein? Quem disse que a gente vai cair na... Ah, a gente não caiu na Tadu Samaneta, tá? então vai dar bom. Bom, esse é o último vídeo da temporada 3 do capítulo 3 aqui do nosso canal maravilhoso. Não esquece, antes de sair desse vídeo, deixe seu comentário dizendo o que você achou aí. E dizendo o que você achou dessa participação sensacional do Midas Verse. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Um beijinho no coração. Ótimo hype pra vocês. Falta menos de dois dias pra nova temporada 4 do capítulo 3. E é isso aí. Então apoia Tags e Fortes na loja de itens nessa virada de temporada na compra do novo passe de batalha, que vai ajudar demais. E é isso aí. A cada nova compra que você fizer usando o código, não esquece de gravar um vídeo e me marcar lá nos stories do Instagram, que eu reposto todo mundo pra ver que vocês de fato estão apoiando, beleza? Então é isso, galera. Não esquece de lacrar aquele like Dá um murrão no like aí, uma voadora, o que vocês quiserem fazer no like. Ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Se inscreve caso você seja novo aqui no canal. O canal do Curo também vai estar tá aqui na descrição. Se inscreve lá, segue lá ele nas redes sociais também. E é isso aí, eu, Fábio Crinabel. Ah, não. Então é isso aí, galera. Valeu, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!